de maio, 76 anos aniversário de Maringá, muita história e muito trabalho da prefeitura né Edson? Com certeza, eu me lembro que eu cheguei aqui em 65 né, tinha três anos de idade, e eu me lembro que a gente usava aqueles sapatos do Cabrais, lembra disso também? Você eu também? Não. não, você é mais nova né é, <risos> sei, e, e o barro, que poucas ruas em Maringá eram asfaltadas né e a gente quando chovia tinha que ir a escola e não tinha jeito tinha, tinha, era barro, tinha que pisar no barro e aquilo ia grudando esse barro, nessa né, essa, essa terra fértil, né, e mais barrenta. E ia grudando no sapato que você ficava com um salto alto, assim, ó. Né? Aí chegava lá na escola, tinha que passar a sola do sapato naquela enxada invertida, né, uhum. para limpar o sapato. Então, é, eu vi tudo isso. E a prefeitura de Maringá também não está fora da Expoingá, tem um estande onde tão, estão acontecendo algumas palestras de vários setores, mobilidade, né, cultura, turismo. Maturismo. Hoje, agora, o... nesse momento, está acontecendo um de tudo, fiz a abertura, né? é, nós temos o estande da prefeitura que todas as secretarias mostram ali, o seu trabalho para a população, lá no pavilhão azul nós temos o artesanato, né? é o espaço que a prefeitura também está dando para os artesãos, enfim, são vários locais aqui na, na, na Espoengá que a gente, que é da prefeitura, né? alguns nós, nós, os, nós os utilizamos, nós mesmos, a prefeitura, e outros... Os, o artesão, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem também lá no pavilhão azul, né? O seu espaço lá com a criançada, bem bacana, bem lúdico, né? Enfim, vários espaços aqui é a prefeitura que utiliza. Tá certo. Muito obrigado, Edson. Mais uma vez, felicidades aí pela nossa Maringá. Feliz 76... aniversário Maringá. Viva a nossa cidade, a melhor do Brasil. Com Edson Escabora, Ligiane Ciola <risos> e José Carlos Leonel para o Fato Fatomaringá.com.